Namaskaram, aqui na Palestina, é maravilhoso estar aqui. As Terras Sagradas, que foram alvo de disputas e conflitos por muito, muito tempo. Muitas vidas foram perdidas, mas estamos aqui como parte do Movimento Salve o Solo. Estamos na Palestina. Bem, tem sido uma saga cruzar as barreiras de segurança. Das oito e meia da manhã até às 16 horas, estivemos nas barreiras, esclarecendo várias questões de segurança, seguro, moto e atividades, seja como for, estamos aqui agora. A agricultura na Palestina, em um dado momento nos anos 60, 90% da população estava engajada na agricultura. Mais de 50% da economia do país, da economia da região, era derivada da agricultura. Mas ainda existem azeitonas, tâmaras, aqui você vê um viveiro com mudas de tamareiras e um jardim. As azeitonas e as tamareiras da palestina são muito procuradas. E claro, as principais safras são as de uvas para vinho e as de frutos cítricos. Mas infelizmente, isso diminuiu muito nos últimos 25 ou 30 anos por diversas razões. Nós não somos capazes de resolver problemas geopolíticos e os conflitos decorrentes deles. Isso não é da minha competência, mas é meu desejo que apoiemos o povo da Palestina para valorizar a riqueza dos seus solos, para salvar os seus solos, a fim de que as gerações futuras possam viver aqui e uma vez mais trazer de volta a agricultura como uma força significante em suas vidas. Bem. Como seres humanos, nós dividimos o mundo de várias formas, mas, como vida, como solo, as fronteiras nacionais não significam nada para o solo, nada para a vida microbiana. Então é importante compreender isso, se nossa nação tiver de ser boa, todas as nações à nossa volta devem ser boas. O próprio planeta deve estar saudável e prosperando como uma vida. Só assim as nossas vidas serão realmente boas. Neste rancor do passado, estamos sacrificando nosso futuro e o futuro das nossas crianças. É o meu apelo a todas as nações que se importam, para todas as pessoas que se importam, para todos os grupos religiosos que se importam, que nós deixemos de lado as mágoas do passado e vamos pavimentar um futuro maravilhoso para nossas crianças. Vamos olhar para o rosto das nossas crianças. Não vamos lembrar das injustiças do passado, das mortes do sofrimento dos nossos parentes, irmãos, irmãs, amigos e dos demais que perdemos. É verdade, existe dor em nossos corações, mas é muito importante que olhemos para os rostos felizes das nossas crianças e nos esforcemos para criar um solo rico e uma nação rica. Vamos fazer acontecer. <risos>